Você já pensou em ter uma lotinha na sua lotérica? Você já tem uma lotinha na sua lotérica? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como melhorar esse serviço que você tem ou até mesmo iniciar ele dentro da sua casa lotérica. Vamos ver como que funciona isso? Vamos lá? Uma das grandes vantagens que nós temos dentro da casa lotérica é a de poder atrair novos clientes utilizando uma ferramenta muito fácil e simples que são os malotinhos. Se você ainda não tem na sua casa lotérica, a primeira dica que eu vou te dar é procure diretamente com empresas especializadas em atender casas lotéricas esses famosos malotinhos, pois ele já tem um tamanho muito padronizado para poder facilitar a inserção de conta por parte dos seus clientes e você atrair então aqueles clientes mais próximos da sua casa lotérica ou até mesmo aqueles clientes que são de outro lado da cidade mas que sempre estão próximos à sua casa lotérica, assim você vai pegar o malotinho do seu cliente, assim você vai colocar todas as contas dos seus clientes, inclusive jogos, dentro desse malotinho. Vai passar ele no momento adequado, quando você estiver entre um atendimento e outro. Uma das dicas que eu te dou se você já faz esse serviço é mantenha sempre uma única funcionária responsável por esse serviço. Assim você tem certeza e convicção de que esse trabalho sempre vai ter uma única pessoa responsável. Afinal, cachorro que tem dois donos morre de fome. Já diz o velho ditado, então, tem apenas uma pessoa para fazer isso. E para ela, você indique que ela passe um malote entre atendimentos, que isso vai fazer acelerar o trabalho e você vai ganhar tempo. Normalmente, quem faz isso é a pessoa que dá atendimento em caixas de atendimento preferencialmente especiais. Isso porque, normalmente, entre um atendimento e outro, acaba sendo um pouco mais lento e essa pessoa, normalmente, é a que tem vantagem. Além disso, normalmente esse caixa é aquele que fica mais próximo da porta e normalmente é onde você tem que deixar os malotes, afinal já que é para ser rápido para o seu cliente, ele deixa rapidamente e quando for buscar também recolhe rapidamente. Uma outra dica que eu tenho para te dar se você ainda não faz ou se você já faz um malotinho é, o um malotinho ele tem por padrão dois lados, um lado fica para você que é o dono da casa lotérica para fazer propaganda do seu negócio. Escolha aquele lado menor para fazer isso, o lado que tem o zíper, que é o lado mais utilizado pelo seu cliente. Ali você coloca os serviços que você já presta para facilitar ainda mais para ele. Tome cuidado para não colocar dia de sorteio de loteria, pois se mudar você corre o risco de perder o seu malotinho ou de dar informação falsa porque já passou um determinado tempo e houve mudanças nas loterias da caixa. O lado de trás, ou seja, aquele lado maior, minha dica para você é imagine dois pedaços daquele malotinho e venda dois espaços publicitários, por qual valor? É muito simples, você vê quanto fica para fazer, por exemplo, 200 malotinhos e você verifica então que 200 malotinhos, você vai colocar o custo de gerar aqueles malotinhos, metade para um dos anunciantes e metade para outro anunciante. Você também pode dividir, por exemplo, 100 malotinhos com um anunciante, 100 malotinhos com outro anunciante, ou você pode colocar 4 anunciantes onde dois anunciantes vão em 100 malotinhos e 100 malotinhos com os outros dois anunciantes, ou seja, você pode fazer do jeito que você achar melhor, colocar 4 anunciantes atrás, mas isso é importante você ter cautela, porque se você começar a tentar vender muito e ganhar dinheiro com isso, você vai acabar se atrapalhando. Então, Seja justo com o seu fornecedor, com seu parceiro, coloque ali a logomarca dele, coloque aquilo que ele escolha. É legal você trabalhar apenas com uma cor, no máximo duas, para não chamar muita atenção também no malotinho, beleza? Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você quiser continuar recebendo informações para novas dicas de vendas, é bem simples, envia a palavra VIP para esse número que está aparecendo aqui na tela e nós vamos te manter informado semanalmente